E aí manos! Trazendo aqui pra vocês um primeiro vídeo aqui no canal, estou trazendo uh, XDK, tá? Que é um servidor muito massa, que é baseado em Escape from Tarkov Então, bom, vamos bora, já joguei bastante aqui, joguei um pouquinho, não bastante, pouquinho, tá ligado? Tem uma noçãozinha só, básica uh, Vamos aqui no Bank, só pra mim poder explicar alguns conceitos desse jogo pra vocês Basicamente ele tem um Bank, aqui eu tenho 11 mil no meu personagem, tá? Que eu vendi algumas coisas, acabei de lutear algumas coisas, eu vou depositar esses 11 mil e eu tenho no banco total 177 Eu começo com um valor bem menor, acho que é 5 mil Tá, 5 mil dólares E eu acabei luteando isso aqui Beleza, eu quero fazer uma gameplay bem rápida Com vocês aqui, bem de boa, então eu tô com meu personagem Aqui é até sem mochila, eu tô só com uma arma básica Que o jogo te dá no início também Beleza, tu já começa com essa base Com essa arma uh, Eu tô com uma calça aqui, porque eu troquei, peguei uma calça melhor Então eu só vou vender essa calça jeans aqui. E vamos embora. A mecânica do jogo é tu uh, ir pra zona, tá ligado? e aí tu luteia lá vende os itens e depois... Uh, vem, vem pra cá, né? Vende os itens e depois tu consegue ter dinheiro suficiente pra comprar armas melhores, coisas melhores e tal aquele dinheiro que eu tô ali eu conseguiria comprar armas melhores, mas eu quero fazer uma gameplay que pra vocês conseguirem começando do zero pra gente poder fazer uma série aqui no canal de xdk muito massa, beleza? então vambora hum, vamos ir direto Aqui, tentar vender isso aqui, bom aqui é comida, ah, deixa eu ver se consigo vender aqui, não consigo, beleza, vamos aqui, aqui a gente consegue vender, não, opa, vamos lá, tá travando um pouquinho, não conseguimos vender aqui, ah, vamos ali, aqui, aqui a gente consegue vender, beleza. Vendemos. O então, que eu vou fazer? Eu vou comprar essa mochila básica. Tá, aqui é 1500. É a mochila que eu vou comprar. Deixa eu ver. Essa aqui. Então, beleza, eu vou comprar essa aqui. Não vou comprar, na realidade. Eu vou sair do zero, como eu tinha prometido pra vocês. Vou sair assim, até sem mochila. O jogo também te dá uma mochilinha azul básica, tá? Mas eu vou sair zerado, beleza? Depósito aqui: uma coquinha, um pistolinha e uma bandagem, tá? Essa bandagem eu comprei. E é isso. Vamos a área de extração, que eu acho que é pra cá. E embora tem uns caras aí que já estão muito loucos já, né? Vambora, não é nosso caso. Aqui, mano, é a área que a gente compra umas licenças, tá? As licenças a gente precisa pra poder comercializar os itens dentro dessa safe zone aqui. Show? Então, basicamente, assim, o jogo, o jogo é bem hardcore, estilo esse script from Tarkov. Eu vou beber uma água aqui pra mim poder ficar de boa, tá ligado? Tem as mecânicas de script from Tarkov com as mecânicas misturadas de Então, tu tem fome, tu tem sede, né? tu tem que passar frio, etc. Tu perde sangue tudo isso acontece, beleza? as mecânicas de tiro também são bem parecidas com, com o Vanilla do Daisy e a, a balística, né, na realidade, é bem parecida com, com o Vanilla do Daisy já as mecânicas de tiro são mais voltadas pro Tarkov assim, por exemplo, a mira da arma, não tem mira na arma se tu quiser mirar, tu tem que mirar com uma mira de ferro mesmo da arma tá ligado? porque ele não te dá um ponto central na tela ali que tu consiga mirar enfim, esse tipo de coisa. A gente vai se teleportar aqui. Vamos para Notting Fields. Que foi mais ou menos onde eu joguei. Tá? E vamos começar no primeiro ponto. Que talvez tenha play. vou marcar aqui um. E beleza. Vamos começar. Vamos começar então. Temos que tomar muito cuidado aqui. Tá? Barulhos e essas coisas aqui. Vão fazer toda a diferença pra gente. E a gente quer ir... Bem pro norte do mapa que é onde é a extração. Beleza? Então vamos começar aí com o mato aqui, que é mais difícil dos players nos verem. Uma casa ali já para nós lutearmos. Estou mandando em zigue-zague aqui sempre. E bem de boa. Tá, nunca andar em linha reta aqui. Hein? porque aqui a galera é mais hardcore mano. Beleza, tá aqui, a arma. Vamos ver se eu vejo alguma coisa. Não, beleza. Tá, nada por enquanto. Show! Aqui dá pra lutear mas eu não sei por que a é ser Crate tá bugada aqui pra mim. Ó, vou dar uma lutear aqui pra poder mostrar pra vocês. Beleza, lutei Quando eu abro aqui eu não consigo abrir o inventário dela. Agora o motivo eu não sei porque. Eu vou pegar essa lanterna. Uh, isso significa que já passou algum pelado por aqui, provavelmente. Mas embora Vamos lootear aqui. Aí a mecânica de loot funciona basicamente como o Tarkov. Beleza. Vamos só lutear aqui. Eu quero tentar fazer uma extração com vocês. Nossa, isso aqui dá pra vender, tá? São peças de armas, então a gente consegue vender de boa. Deixa eu só dar uma zoiada aqui pra não ter ninguém me seguindo. Vamos pra aquela casa ali. E aqui é a tensão redobrada, mano. Aqui é os caras tiram bem pra caramba. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Tá travando um pouco pra mim, olhando pra essa casa. Não sei se vocês estão notando uma de FPS, talvez tenha player Beleza, nada. Show. Aqui tem que ter cuidado redobrado, mano, aqui os caras são rasteiro. Vambora. Hum, kit de conceito de pneus, eu não sei quanto vale na sep. Tanto que vale na safe isso aqui, eu pensei ter ouvido, ouvido um barulho lá fora Aparentemente não, gente tá de olho Aqui a gente consegue ver se vai alguém lá naquela casa Olha aqui o que eu disse para vocês hoje estar tá bugado, não consigo, não sei Porque se alguém tiver uma explicação, por favor comenta aí Tô mais acostumado de jogar o, o Vanilla Beleza Em vez de Vanilla, né, no caso, mas eu quero trazer uns vídeos diferentes Então por isso que eu tô trazendo esse aqui Ah, uh, que tá aí, mas... Note, opa Beleza, aqui normalmente a gente acha comida, então é uma boa, só tem que ficar ligado aqui com os caras com perante, com um óculos e uma calça, deixa eu ver quantos espaços, 24, beleza, não precisa, vou colocar fora, então, bora indo pra cá. Ok Ué Tá bugado Tô achando que tem magrão aqui Vamos só tomar isso aqui A gente vê se diminui nossa fome Vamos lutar aqui Se a gente encontra alguma coisa de interessante Opa, encontramos Coletinha. Beleza, dá pra gente carregar algumas coisas interessantes aqui já. Tem que ter ouvido o magrão aqui. Bom, aparentemente não. Então vamos entrar aqui bem de boa. Ok. Tá, ninguém aparentemente. Vamos tentar uh, lutar aqui o mais rápido possível. E vamos seguir a nossa jornada. Cara, esse servidor é muito maneiro, mano, e bem hardcore, assim, tá ligado? Então, eu curti bastante. Curti bastante a mecânica. Nossa, esse aqui acho que é um item raro, velho. Nossa senhora. Vambora. Só como que eu tô aqui, eu acho que já vale a pena tentar Strike já. Sendo sincero. Beleza, uns itens de arma aqui. Vamos tentar entrar aqui. Pegar fita, dá pra fazer silenciador com fita Vambora Com garrafa e fita né Nossa Bateria vale dinheiro Vamos levar esse... que eu não sei quanto vale Mas eu vou pegando pra levar Conforme a gente for achando coisas que a gente acha que vale mais A gente vai colocando aqui Ai caceta Eu pensei que esse carro fosse player velho Tinha um susto aqui, um infarto Beleza, vamos aqui, arriscado, mas provavelmente por ser arriscado deve ter looks bom. Opa. Beleza, vamos vazar. Vamos aqui pelo mato. Ninguém aparentemente. Opa. Ah, ninguém vamos nessa casa aqui bora lutar mano jogo tenso bateria bateria vale um dinheirinho bateria sei que vale alguma coisinha tá ligado então sempre bom não nega loot Tentar tá extrair com o máximo... Nossa, aqui acho que vale mil mil dólares. A vela é boa porque ocupa um slot e vale um dinheiro legal até. Aqui só não tem zumbi e skev, né? Skev que é uma mecânica do Tarkov, zumbi que seria uma mecânica do... Do DayZ. Parece bem de boa. Hum, mano, agora eu tô perdidão aqui, okay, mano. Não faço ideia de por onde eu vou, bom vim de lá né, então vamos seguir pra cá, pra cá acredito que seja o norte. Aparentemente não, mas vamos ficar de olho. Ok, precisava de uma mochila, urgente, vou entrar direto na casa. Eita, lagou pra mim, servidor. Beleza, se alguém for entrar ali, a gente ouve. Nossa, eu preciso levar isso aqui, né? Vamos deixar a caixa de fósforo. Hum... Vamos deixar o que mais? Vou deixar isso aqui também. Beleza. Vamos aqui pra cá. Acho que pra cá é o norte. Vambora. Aqui pelo mato que é mais difícil para os caras verem. Vamos nessa casa aqui, vamos seguir o bolo. Beleza, sem nada aqui. Bora o aqui E ver se a gente acha uma mochila Se a gente não achar uma mochila, eu já vou tentando me direcionar ao, ao safe A extraction zone, zona né? de distração Nada Mano, eu vou tentar Vou tentar meio que já ir indo assim, tá ligado? E eu creio que seja pra cá, né? nesse sentido mais ou menos É o que eu creio Então vamos ver não consigo ver nada velho, tem que subir nesse morrinho aqui pra ver, peraí Cara, não consigo ver nada Ali tem um ônibus, vamos ver se tem, uma... tem mais de distração para cá O ônibus ali tá sem fumaça né, sem nada. nada Nossa, essas casas aqui que perigoso hein? deve vir bastante player aqui, tem uma pica d'água até Vamos ver, beleza Vamos ver se a gente acha uma mochila Meu caneco velho, embora Aqui. A porta fechada ali. Beleza, vamos ver se aqui tem alguma coisa que preste. Cara, precisa de uma mochila, velho. Senão não vou conseguir extrair com muito. Não vai, bugou? Aí, um telêmetro. Beleza, isso aí. Sim. Cadê a zona de extração, mano? Tô morrendo de fome. Vamos embora por aqui, não tô vendo administração nenhuma, vamos só correr aqui, velho. Esse jogo a balística é difícil também, mano. não é fácil os caras acertar os tiros não, cara tem que ser bom de tiro aqui, velho. Mas em compensação, o teu boneco não é muito resistente não também, tem assim. realiza. Agora cadê o ponto de extração, meu Deus? Tentando achar essa fumaça. Deixa eu ouvir alguma coisa aqui, mas não. Ali, aqui, ali é uma casa, eu acho. Mas vamos ali ver. Carro. Magrão por aqui, velho. Não sei eu tô morrendo de fome, velho. Minha moleque tá na merda. Não sei se. Ah, foi aqui que eu verifiquei e já passei por aqui. Tô full perdido, mano. Vamos correr pra lá. Bora para cá, hum... beleza. O é uma bunda muito perto daqui que os caras podem. Vamos ficar de um tempo na casa para recuperar o fôlego. Vou evitar que tem uma casa aqui. mochila velho, caraca vamos ver, mais nada de comidas vamos lutear aqui beleza, Tem só lixo aqui né mas vambora Telêmetro, beleza Ai, nossa mano Que ferrado mano, tô cagado de fome muito... Tava ouvindo alguém? Peraí. Estranho, velho. você muito. muito que eu tava vendo alguém, velho. Beleza, bora lutear aqui agora. O oh, louco comida, tô salvo por enquanto. Acho que esse colete que eu tô vale uma grana preta. Moleque, beleza, bora comer aqui mais. Achei umas medidas. Bora subir aqui pra ver uma coisa Eu Acho que ele do outro lado ali É o final da linha É, é isso aí mesmo Vamos seguir mais ou menos por aqui, cara Pra gente tentar achar o ponto de extração Então vamos tentar manter O player ali, cara Não, não vi Beleza, provavelmente não vi Olha lá a fumaça Ela é lá a extração Nice, achamos Vambora, vamos tomar um bastante cuidado aqui Tentar ficar com bastante fôlego Tá a gente vai te correr muito moleque. Ali perto. Vambora. Que aqui, aqui os malucos campo mesmo a extração, tá ligado? Aqui os caras não querem nem saber, velho. Os caras são um ratos. Beleza, estamos com energia full. Vambora. Vamos ali pro extraction. Beleza, vamos parar aqui um pouquinho. Mesmo aqui, cara, tentar não ficar parado, tá ligado? Vambora, corre. Não correr em, linhas, em linha reta. Tentar não correr em linha reta. Vambora. Vambora, vamos extrair. Beleza, agora tem que ficar vivo esses 10 segundos aí, mano. Tentar ficar aqui na... Bora, 4, 3, 2, 1. Pou. Extraímos, mano Nice, demais Nossa, que sufoco, mano Beleza, vamos vender aqui eu vou mostrar pra vocês quando que a gente vai conseguir de grana Eu vou vender tudo, tá? Tudo que eu peguei ali eu vou tentar vender Vamos embora E aí a gente vai ver quanto que a gente lucrou Nessa ida nossa Nessa nossa extração Eita, eita lagou um pouquinho hum, Vamos ver aqui nada, né? Beleza. Vamos ver aqui. a Glock não. Tô usando. Aqui. Bom, isso aqui. Beleza. Vamos me vendendo. Bom, mano, é basicamente isso, mas eu vou aqui no caixa agora pra vocês verem quanto que eu fiz, ó. Cara, eu fiz 22 mil aqui. Vinte mil dá pra comprar muita coisa Vou mostrar só o preço das armas pra vocês tocarem aqui, ó Olha isso aqui isso esse aqui é tier 1, um, tá? Vamos só ver as tier 2, não dá nem pra ver as tier 2 aqui, ó Vamos lá As coisas são um pouco caras, tá? Mas com 22, cara, a gente tinha é voltado agora desse, Dessa extração com 22k Dá pra gente ir nessa loja aqui que é um pouquinho melhor E dá pra gente voltar, por exemplo, de shotgun né? Dá pra gente voltar com umas armas muito melhores, tá ligado? A gente foi só de block Olha isso aqui, ó Olha isso aqui mano, dá pra gente voltar com a CRzinha, tá ligado? Dá pra gente voltar de shotgun, sacou? Repeater. dá pra gente comprar... dá pra gente comprar... Dá pra gente comprar 3 shotguns, 3 shotguns e muita munição Sacaram? Essa aqui é a moral do, do jogo, tá ligado? Muito massa mesmo, a gente fez uma extração de 22 E bom, vamos tentar comprar a licença número 2 ali de munição Pra tentar comprar uma... uma um paint de CR Pra gente ir na nossa próxima situação com uma CRzinha, beleza? Deixa aí nos comentários aí se eu deixei passar alguma coisa em branco. E se vocês querem mais vídeos de XTK, beleza? Tamo junto. Falou.